Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste 28 o domingo do tempo comum, nos é narrada a história dos dez leprosos que viram Jesus passar e gritar, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus os enviou aos sacerdotes e enquanto eles iam, Sentiram perceberam que estavam curados Um retornou para agradecer a Jesus Jesus perguntou, mas não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? A questão chave aqui é a gratidão São Francisco e Santa Clara primam pela gratidão a Deus Consideram-se daquilo que Deus operou através deles e na vida deles. Santa Clara chega a exclamar, Obrigado, Senhor, porque me criastes. A vida é um dom para ela extraordinário. Deus nos concedeu nascer, existir, conviver, celebrar a festa da vida. Ele me concedeu participar de sua vida, de sua glória. Existe algo mais extraordinário do que isso. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, louva o Criador. Louvado o meu Senhor, pelo Irmão Sol. Louvado o meu Senhor, pela Irmã Lula, pelas estrelas, pelo vento. A sua vida foi um cântico de louvor ao Criador. Ele se irmanava com todas as criaturas e entoava um cântico ao Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, que é profundamente bom para com todos. A verdadeira postura da pessoa humana para ser feliz é ser grata. É reconhecer que nosso bom Deus nos concedeu muito mais do que nós merecemos. Não fizemos nada para nascer, nem para termos irmãos e irmãs ao nosso lado. Tudo nos foi concedido por Ele. Que Ele seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.